saca-rolha. Sabe aquele saca-rolha quando vai abrir o vinho e faz... Quando desce o você faz assim... Sabe? Então, pensa lá. Vem aqui. Empurra minha mão para baixo. Pelo ombro. Empurra minha mão para baixo. Aí. Sentiu ativar o abdômen? Sentiu subir o centro, a cabeça lá para cima. É isso. Quando quiser subir, empurra o ombro para baixo. Façam um duplas. Vem comigo. faça com, com ela, é tu Vem comigo. Empurra minha mão para baixo. Não empurra, cuidado para Não empurra assim. Ah, empurra pelo ombro. Empurra, empurra minha mão para baixo. Aí, aí. Respira. Sentiu o abdômen ativar? Sentiu agora Fecha os olhos e continua empurrando Sente o centro subindo Empurra mais, com mais força Pelo ombro Sentiu a coluna esticando o topo da cabeça lá para cima hum. Isso tu pode fazer contigo mesmo enquanto mais empurra, para baixo Mais o abdômen ativa e mais a coluna sobe A gente sobe das costas Não sobe daqui Da frente, a gente sobe das costas É isso aí Aí o que, que acontece? Quando a gente quiser subir, a gente tem que descer Isso aqui. Sentiram? Ativou o abdômen, subiu aqui A gente sobe das costas, quando alguém pedir para subir, não é porque é de balé não, tá? É porque é do corpo mesmo, a gente sobe daqui, não é? Aqui a gente tá aqui, se a gente continuar aqui a gente cai o centro sempre... não, Esse pesa lá pra trás É daqui o balé tem essa coisa que é um pouquinho mais, mas dentro desse eixo. Aí tem que ter relação com essa estética. A gente está falando de outra coisa. Aqui. Aí o abdômen ativa. Bom, isso que você se tira aí, é isso aí mesmo, tá? Ou seja, para saltar, empurra um o para baixo. E não desativa o abdômen. Vem aqui. E outra coisa para saltar.